Olá pessoal, geralmente eu gravo vídeos mais direcionados para as mulheres, né? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, hoje eu vou direcionar para os homens, e... mas é para as mulheres também, né? São para os dois, mas mais direcionados para os homens. Então, o tema desse vídeo é ejaculação precoce. precoce, né? A ejaculação precoce é quando o homem goza rápido, na né? Grosso modo, né? Dizendo. Quando o homem ele goza antes da parceira, geralmente, né? Então, para consenso médico, a gente não tem um tempo realmente a falar assim, ah, antes de 10 minutos, antes de 5 minutos, não tem um tempo porque a gente tem vários autores que escreveram sobre ejaculação precoce e cada um deles determina um tempo então é assim é o, a, o melhor o melhor conceito é quando o homem ejacula antes do esperado né do esperado para quem para ele e para parceira né então assim isso também depende da própria parceira em si se é uma mulher que consegue que ela para gozar e consegue gozar rápido, às vezes esse homem, né? Ele, às vezes para algumas outra parceira, ele teria ejaculação precoce, mas para essa não faz diferença pelo fato dela conseguir chegar ao orgasmo rápido, né? Depende da dinâmica do casal. Mas você, homem, aí às vezes deve estar pensando nisso, né? Que eu não sei se eu tenho, né? Se eu não tenho, você falou que não tem um tempo e tal. Às vezes você tem, sua parceira não tá satisfeita, mas não tem coragem de falar, né? Então a média, assim, uma dica que eu dou é o seguinte. A mulher, ela demora em, no mínimo, assim, normalmente, né? Entre 10 e 15 minutos pra chegar ao orgasmo. Isso é uma média, tá? Tem mulheres que chegam ao orgasmo em 5 minutos, menos que isso, bem rápido, né? Com penetração, que eu estou falando né? Com a relação sexual em si Com penetração Então se você goza antes de 10 minutos Provavelmente A sua parceira pode estar insatisfeita né Converse com ela Para saber se é o melhor jeito de saber Se sua parceira está satisfeita Ou não Com a, o seu tempo Com a relação sexual em si Então é, é A ejaculação precoce É isso, gozar antes do esperado, tá? É, as causas tem muita causa psicológica, né? Causa física, mas assim tem várias causas que eu não, não vai ser o tema desse vídeo de hoje. Né? Se você tem, você acha que tem algum problema psicológico, alguma coisa, procura ajuda profissional, né? De que tem sexólogos terapeutas sexuais, psicólogos que pode te ajudar. Hoje, o que, que eu vou fazer? Né? Além de falar o que, que é, eu vou dar uma dica para vocês, homens, né? Para melhorar esse tempo, tá bom? Para aumentar o tempo de ejaculação, né? Assim, aumentar o tempo para ejacular, né? Então, até aquele homem que não tem ejaculação precoce, né? Mas que consegue segurar um tempo razoável, mas que tem vontade de segurar um tempo maior. Então, eu vou ensinar um exercício para vocês poderem segurar um tempo maior, ter então, um maior controle dessa ejaculação. Por quê? A ejaculação precoce, ela comete em torno de 40% dos homens. Então, isso é um número muito grande de homens, né? E, e isso faz com que tanto o homem quanto a mulher pode não estar satisfeito na relação sexual por conta desse problema que às vezes pode ser resolvido de uma forma simples, só com a dica que eu vou dar hoje. né? Então, eu sempre falo muito também sobre o pomparismo feminino. E hoje eu queria falar sobre o pomparismo masculino, o exercício da região perineal. Então, o homem, para ele ter controle dessa hora de ejacular, ele precisa que os músculos do períneo dele estejam fortes. Então, como que ele, o que, que ele vai fazer né, para fortalecer essa musculatura? É o mesmo movimento da mulher de contrair e soltar a região. Só que né, uma dica aí, né, como você vai conseguir para os homens. Quando for fazer xixi, tenta cortar o fluxo da urina. Né? Cortou o fluxo da urina, o xixi parou de sair, esse é o movimento que você vai fazer. Porque a ejaculação, ela sai pelo mesmo caminho da urina, né? ali pela uretra. Então, você vai cortar esse, esse, o jato do xixi. Grava esse movimento, porque você não vai fazer esse exercício durante o xixi. Você não vai ficar fazendo ele enquanto você está fazendo xixi. Você fica cortando o xixi, ah, já fiz meu exercício. Não, você vai fazer ele fora da hora de fazer xixi, tá? Fora de, da hora de urinar. Você vai, só vai fazer durante o xixi para você aprender qual que é o movimento. Então, tá lá fazendo xixi corta o fluxo. Esse é o movimento. Quando você corta o fluxo, você faz uma contração. Esse é o movimento do, do pomparismo masculino. Então, você vai fazer igual as mulheres. Faz em séries de 10. Começa com duas três e vai aumentando a série de 10 durante o dia né durante o seu dia você pode fazer duas de manhã duas à noite o importante é você colocar na sua rotina tá bom então esse é o exercício e vai aumentando com o que você for vendo que vai ficando mais fácil você consegue fazer mais vai aumentando porque é a demanda do músculo né se o músculo tá fraco você faz dez vezes e já cansa se você tá fazendo sempre ele vai conseguir fazer 50 contrações tranquilo, né? Mas eu recomendo que faça em séries de 10 Aumenta as séries, mas não, não tente não aumentar tantas repetições Fique entre 10 e 15 repetições, né? Então, contrai e solta 10 vezes descansa um pouquinho, contrai e solta de novo Pode dividir, igual eu falei, durante o dia, de manhã e à noite E é, faz o seu treino de acordo com a sua vida, com a sua rotina mas é importante não deixar de fazer. Então, na hora da relação, quando você precisar segurar, você já sabe muito bem que movimento fazer. E seu músculo vai estar forte para conseguir segurar a ejaculação e você conseguir ficar mais tempo na relação sexual e não ejacular, tá bom? Se você fizer os exercícios e for para a relação e tal, em torno de um mês de exercício, tá? fazer os exercícios em torno de um mês fazendo, mas é importante que se faça todos os dias, né? Ou quase todos os dias, mas assim, numa frequência bem alta, né? Pelo menos três a quatro vezes na semana. Se não resolveu nada, não, não fez nenhuma diferença, aí eu, eu recomendo que você procure um profissional, tá? Um urologista, um sexólogo, um terapeuta sexual... Porque aí seu problema tem uma uma causa mais profunda. Pode ser um bloqueio emocional, um trauma psicológico ou talvez um problema realmente físico, né? Urológico. Você vai precisar é, tomar alguma medicação, alguma coisa assim. Tá bom? Então, essa foi a minha dica de hoje. Especialmente para os homens. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, Deixa o curtir aí, se inscreve aí no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever, e se inscreve aí no canal e aciona o sininho para receber as notificações. Quando tiver vídeo novo no meu canal, você vai receber uma notificação do YouTube falando que é, tem esse vídeo novo aí, tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau!